Pergunta de leigo, Daniel. Vamos supor que eu vá para os Estados Unidos e fique na situação de out of status aí, enfim, embora com o passaporte, com o visto vencido, inadequado, enfim. A questão do tempo de permanência, mesmo de uma maneira, de forma ilegal, pode contribuir para que num futuro, numa análise, eu venha a garantir a minha permanência? Porque eu estou querendo dizer o seguinte: o tempo em solo americano. Pode servir de amparo para minha permanência aí? Não, Vitória. porque é o seguinte, excelente pergunta, muita, muitas pessoas perguntam isso. Primeiro, a gente precisa separar a questão de ilegal e indocumentado. Tá? Essa denominação faz uma diferença muito grande. Ilegal é quem pulou o muro, quem entrou sem, uma, sem um visto, sem um passaporte, sem cruzar legalmente a fronteira. Esse é o ilegal. O irregular, o indocumentado, é aquele que entrou legalmente e ficou em overstay, como você é, citou aí, out of status. Tá? Então, são duas figuras diferentes. O ilegal, ele tem uma penalidade diferente do que o indocumentado. O indocumentado, ele vai, o tempo que ele ficar dentro dos Estados Unidos, vai determinar a penalização que ele vai ter na hora que ele tentar retirar um visto novo. Ele pode flutuar de 3, 5, 10 anos ou eternamente. Tá? Então é, hoje não se pratica mais os três anos, hoje são cinco ou dez anos, mas ainda existe a previsão legal dos três anos, mas não, não se aplica mais. Não sei a razão, mas não se aplica mais. Então hoje é muito comum as pessoas tomarem, quem fica fora de status, toma uma penalidade de 5 a 10 anos, ou definitivamente, dependendo do que ela fez dentro dos Estados Unidos, e o tempo que ela permaneceu dentro dos Estados Unidos. Então, e existe sim a possibilidade da pessoa pedir uma, um perdão, um waiver em cima dessa, dessa situação, mas é muito raro ser concedido quando a pessoa entrou ilegalmente, não indocumentadamente. Então, na verdade, caso, o, o movimento é contrário, então, né, Daniel?